pena, cara, você. Entrar... Tem aula, o meme o Adriano. Mestre, qual o segredo da felicidade? O segredo da felicidade é não discutir com os outros. Ah, eu não concordo. Aí o mestre fala. Ah, então tá bom. É isso aí, é, né? O mestre eu, eu, eu, é feliz. É muito legal. Não sei <risos> se eu já assim, você quer ser feliz você quer ser, ou você quer ter razão? Você quer ter razão, você quer razão, que ser feliz, bom. não pode ter os dois ao mesmo tempo. Não, não. Eu prefiro ser feliz, cara. Eu isso aí. Esse é isso aí. Não, nunca tá errado. Tá bom, você tá certo. Depende. Tua frente. No meu dia a dia pessoal, eu quero ser feliz. No meu trampo, eu ainda quero ter razão. Ah, não, ok. É. <risos> mas, é mas a, mas a dar... analogia é. é excelente, é isso mesmo. Isso. Nunca dá para ter os dois. É. Quando você tá tendo razão é, ali, às você tá é abrindo jeito de ser é... feliz. Pô, é coisa pequena, né, cara? Coisa trivial. É, deixa assim, deixa assim, eu é fazer uma pergunta né? para vocês, que é até uma dúvida, né? É...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 e, e eu sinto que a gente interpretava muito, né, cara, hoje, com o Home em que Office... em sentido? As pessoas? De estar tá próximo, é, de eu acho que ler pessoas... melhor as pessoas? Como é que é? De ler, ler melhor, melhor as pessoas? De ler. É, entendeu? A eu gente acho conseguir... E hoje, eu acho que a gente... Com consegue... certeza, cara. Né? No... Não, assim, você acha que você lê melhor hoje ou lia melhor antigamente? Melhor hoje. Hoje? É...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 Você não tá... Porque, assim, às vezes a pessoa não fala, mas o André a sabe, o Elcio sabe. Fala. Cara, corpo, o jeito que dobra o braço. Eu conheço algumas técnicas né? Pra onde a pessoa olha... Pô, dependendo se ela olha pra baixo para pra cima, ela tá mentindo. Né? Se ela faz tal gesto com o corpo... Se você faz uma pergunta e se sente acuada, tem gestos ali, né, no corpo... Me que tá ela tá. forando vai... com o Adriano. É. é. Mas é verdade, cara. É, tem, é. tem essas técnicas, Eu né? Eu né? sou um cara muito... De... Quem me de ensinou isso foi é o de seu bola. Jaime, tá? De, de... Quem me ensinou isso foi é. o seu Jaime. Não, mas tem aquele livro, é muito bom lá, O Corpo Fala também. Não é legal. Ah, legal esse livro aí. E, é, e, e eu, eu sou meio assim também, cara. Eu, às vezes, eu não... Que babaca. É, eu sou a cara que eu faço, assim. Eu já tive muitos feedbacks, assim, de, de pessoal que trabalha na e minha você equipe. Acha, você acha que você já teve muitos? eu falo você assim, não, André, é só a cara que você faz, cara. Você já... Porra, você, nunca ver, que você nunca trabalhou comigo, André.